Olá! Para registrar a previsão de vendas, você deve alterar o campo Previsão de Vendas, colocando a quantidade desejada. Porém, antes de clicar em Save, você deve preencher todos os outros campos. Bom, é isso e obrigado!